Aqui, gente, no Farming and Friends. Gente, a vida é agricultura com seus amigos. Eu sou bom inglês, enfim. Então, pessoal, é meio que eu já comecei a jogar joguinho sem gravar, né? Gente, mas então vai ter um tutorial. Gente, um tutorial, como vai ter inglês, eu vou ensinar pra vocês. Então, vamos pra minha fazendinha. Deixa eu dar um reset quatro mesmo. Vai. Não, não, meu carro tá ali Aqui, gente, deixa eu porque você tem coisa assim. Uh... Gente, por enquanto que eu chego no carro e pego minha carreta, deixa o like... Carreta, Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para seus amigos. É, tá. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Gente, logo, logo vai ter mais do top. <risos> top. Gente, eu tô, eu tô procurando... Eu... Tô procurando uma música na biblioteca de áudio. Mas tá é bonita. É. Só tem música boa lá. Gente, deixa eu vir aqui, gente. Aqui, ó. Vai estar tá meio que assim, gente. Eu deixando coisa do vizinho porque ele era meu amigo. Brincadeira, gente. O vizinho não era nada meu amigo. É porque ele ficou usando o meu negócio e agora eu deixo no campo do vizinho, né? Gente, mas vai estar tá tudo aqui arrumadinho na garagem e tudo mais aqui fora. Gente, então. Assim... Tipo assim. Aí seu gramado já vai estar tá pronto Assim, né? Tudo bom Gente, meio que eu vou Ter que comprar trigo Ah não, dá pra me comprar outra coisa Dá pra me comprar milho Gente, mas vocês vão aqui No trigo, tá? Talvez Vocês já tenham, tipo, uma proteção feita Ali, não sei. Gente, só sei que eu tenho 300 moedas, porque eu fiquei Vendendo Muito. Olha o caminhão do cara Gente, eu quero muito o caminhão Eu vou juntar com o caminhão Ai, gente, vocês pensam que eu tô juntando, tipo, e eu tô gastando aqui, né? Mas não. É aqui, aqui, quanto mais aqui, aqui, ó. Vocês pegam aqui, ó, gente. Clica nele e depois vai em F aqui. Aqui e pronto. Aí depois você resga o cancelar e pronto. Aí tu rouba o negócio do cara brincar. <risos> gente, se vocês esqueceram do seu carinha, é só vir aqui entrar com ele mesmo. Peraí, será que dá papo Gente, eu nunca tentei uma coisa. Ah, não. Ah, não, Gente, pra quem não sabe, no começo eu fiquei tão ruim. Mas, tão... gente, eu não consegui acoisar o um negócio. Meu pai, ele fez na maior facilidade do mundo. Ai, ele fez na maior facilidade do mundo. Eu fiz na melhor, Na menor dificuldade do mundo, gente. Aí você, depois que vocês pegarem esse negócio aqui, talvez o seu já tenha. Não sai. Não sai. Aqui, gente. Aí vocês colocam aqui, ó. Nesse coisa aqui. Cadê? Esse coisinho aqui. E aperta V. Vem hum, que aqui da telinha. Aí depois, gente, vocês vêm aqui, ó. Nessa coisa aqui, de novo, nesse carinho. Vocês vêm aqui, ó. Pega, vem aqui, ó. E depois aperta X. Se aparecer essa mensagem, é porque você tá, não tá reto. Entendeu? Aqui, ó, viu? Aí vocês vêm, ó. Faz isso. Eu prefiro fazer isso de manhã, porque... A de noitinho dá pra ver nada isso aqui e, gente eu sei que é aqui vizinho por favor não fique bravo comigo esse que eu tava aí faz tempo <risos> gente eu espero que esteja alinhado. gente mas tudo bem vocês podem fazer como vocês quiserem tá eu não estou falando para fazer alinhado, eu só acho mais fofinho mas na primeira vez eu deixei tudo torto né Vai ficar mais bonitinho assim, né? Dá mais a impressão que você é mais legal Mas, gente, não tem nada a ver Eu tô falando coisa com coisa Aí, deixa eu plantar aqui Depois eu plantar ali Pronto Agora volta vou deixar ali, ó Que eu vou deixar pra depois, né? Eu deixei pra depois Deixa eu aqui Aí você vem aqui, ó, e vai aqui por cima E pronto Põe de você vem aqui em X Depois você pega esse negócio aqui Aí você anda pra trás Gente, eu vou ter esse negócio tipo, pra andar pra trás, né? Porque, tipo, ele, ele fica Meio, meio bugado pra andar pra trás Então, por isso, eu prefiro ficar assim Viu? Ele fica mexendo Ô, pai, como que faz isso aqui? Gente, não sei mexer nesse negócio de trás Aí eu vou ficar aqui mesmo Deixa eu botar uns aqui Gente, se eu fizer Desafio da setinha E o perco de vez Hum Minha mãe dura um pouco Não, gente, peraí Vou fazer assim, ó Tô nem aí Vamos, gente Vou tirar o negócio mesmo Pra que ficar tudo certinho, né? Meu Deus Vamos Uh 1, 1, amor Eu lembro tudo Blackpink, gente no meio do vídeo eu lembro de tipo, Blackpink, mas eu fico com uma ansiedade Se eu cantar da Copyright tipo, Gente eu vou... Gente, a intro vai ter tipo um negócio lá da descrição do Ice Queen do Zepeto Que foi tipo aqueles ícones Então minha intro vai ser assim Sabe? Sabe, aquelas, né? Vamos, por vinho. Aqui, pronto. Eu acho que eu já fiz, né? Calcular aqui com a luz. Calcular com a luz, olha. É lindo calcular aqui com a luz. É lindo, viu? Aí, gente, depois vocês pegam aqui, ó. Deixa assim, tudo colado ou não, não sei. Só sei que vocês vão pegar esse negocinho aqui, ó. E eu... Eu quase entrei no carro de colher Gente, eu meio que não tô ideal O que eu tô fazendo? Ai, ah, gente, eu tenho código desse jogo Eu não falo, eu não falo É engraçado que eu não falo que tem código, né? Gente, cadê? Onde vai, vai ama, amanhecer? É lindo, viu? Amanhecer Olha, gente, milho é verde <risos> A Casca do milho é marrom, marrom. Gente, eu tô falando coisa com coisa Olha, precisa de chuva e precisa de sol E precisa de vento Eu pensei que era sol Opa, que sol bonito, viu? Olha, meus mil, tá, tá já tá nascendo que Gente Gente, não sei se essa música é da copilagem É de fazenda se alguém tô comendo maçã, eu vou, né? então... <risos> Tudo bom? Ei, cadê o meu farol? Gente, que eu quero alguma coisa aqui. Ai, não! Deixa eu não... Ai, gente. Ficar assim mesmo, já, tá amanhecendo. Ficar sem assim, farol Deve ser porque ele desligou o tomate. Gente, fazer aqui. Meu pai tá fazendo gambiarra aqui do meu lado. Gente, ele é o mestre das gambiarra. Tudo bom. Uh! Tá difícil aí. Tá, pai tá muito. Eu não sei. Regar, regar. Olha, regar! Lindo! Regar é top! Gente, eu não tô fazendo isso pra já mais engraçado do vídeo não, é que eu falo isso mesmo Porque Eu sou meio doida Meio, né? Meio Meio doidinha, né? Meio aqui ó aqui, no meio né Só pode aqui Só pode Gente, que... deve ser Ah, aqui Aí, gente, depois que vocês fizerem isso aqui, ó Vocês vão aqui, aqui, ó vocês... Vai nascer tudo aqui, tudo bom. Vai nascer tudo rapidinho. em hum, segundo. Peraí. Vou encaixar aqui. Vou aqui. E pegar esse aqui, ó. Que é o pegador de grama. Pegador de grama. Aqui, ó. Vocês veem, gente? Aí vai enchendo esse negócio aqui. Gente, tá É que não nasceram tudo, né? oi vizinho, faz amor olha a coisa do vizinho tudo arrumado minha luz está assalhada ali gente, eu deixo no lugar aí mesmo não pode. ninguém rouba, né? não não tem nada aí. se tivesse eu roubava tudo pra mim hoje gente É mais fácil assim, né? Pegar do vizinho Depois a gente dá um centavo e a gente pega, a gente pega toda a colheita Depois dá um centavo e pronto, tá resolvido Tá pegando dele? Não Ah Olha que cor dele é azul, é minha esse ano. Uhum. Eu amo ciano uh, Ah, tá bom Caramba! Jujuba motorista Não, Jujuba barbeira, tá mais assim, né? Jujuba Parpeira. Oi, Fio. Tudo bom? Fio, gente. Eu só tô acostumada com Fio. Gente, eu tô triste. Eu não tenho ideia pra canal. É Fio e povo. Hã? Povo. Ô, oh, meu povo. F. Eu falo FI. F-I. Entendeu? Meu pai não entende. Até é, escurecer se termina aí. Acho que sim. Gente, pra quem não sabe, eu tô gravando isso meia-noite, tipo. Meia-noite, ó. É meia-noite mesmo, gente, pensando que era uma hora da manhã. Na hora de dormir já. Eu durmo duas horas, oh, gente. Aqui, gente, depois você pega aqui, ó. Vai. Oi, vizinho, tudo bom, vi? Você plantou no terreno do vizinho? Não. Hum? Eu só tô conversando com ele, não. Peraí. Pronto, vou deixar aqui, remover aqui, Senão não dá bug, e depois, aqui, anejar, em, anejar, não sei nem o que é isso, mas eu tô indo, a vida, onde que vale isso aí? Eu não faço a mínima ideia, pai, olha, eu tenho 50 moedas, tá morrendo oh, aí, ô louco, eu tinha 50, cinqu... Quin... eu tinha 50, eu tô com 500, 450, eu... uhum. Nossa, a peça não deixa nem eu falar Então vamos pegar os códigos aí Gente, tem três códigos e é o... o mil reais Dá mil coisas Aqui, ó, esse daqui é o código, eu acho que é isso, né? É Não, gente, não tem esse U aqui Esse código Foi esse carinha feito, caramba Que faz tutorial e não entendo nada 314 um, moedas, não é 400? Era 400. Tá roubando. Puxante. Tuni. Filmes. Tuni. É. Calma. Foi, fi. Puxa, era, né? O pessoal pegou o código. Não é... Aqui a tweet. Tweet. Aqui. Esse código expirou tá hum. Mas não tá ah, desesperado então. Ah gente então aqui ó O um Munifilm Eu não deixei vocês verem então esse código não deu pra ver é dois códigos, Twitch e já era E então o povo aqui entre... Então você tem quantos? Mil? Mil e pouco Dá pra comprar um o um quê Nada Nem um boi? Não dá Mostra o pessoal lá não tem os animais, não Gente, para vocês pegarem um animal Vocês precisam Ter esse trailer aqui, ó Um trailer grande. grande, tipo isso Ou tipo isso Ou tipo isso Ou tipo... É isso aqui Small animal trailer Se vocês não tiverem esse negócio De 5 mil moedas Vocês não conseguem E o celular Pitou Aqui ó, e. Que? Nossa! Semeadora. Que isso? Cenouras e batatas. Isso é com Robux. Ai ai, gente, que isso? É, no, que, no caso você tem que ir plantando, dá pra comprar outra coisa. lá mil reais dá pra comprar um negócio bom. Lá, agora uma plantação boa, gente, é meu pra que dizer, né? Vai pegar aqui os últimos O Último não, pai. Tem um. O bambu é dois mil e pouco. É mesmo? Bambu é caro, né? Gente, bambu é dois mil e pouco. Bambu, bambu. Um bambu. Que bambu caro. Gente, eu, tenho, eu ia comprar comida pra pet sendo que eu não tinha. Não tinha nem. Não, comida pra, pra, pra boi. Esses daqui, ó. Esse é quanto? <risos> Não sei. Vamos deixar aqui no moço. Ô moço, quanto que é isso aqui? Hum, não quero nem. Olha, minha filha. Soja. Olha. Um... Oxe, eu buguei, ganhar né? Ah, tá. Então não dá pra comprar o bambu. Tem que comprar isso do meio. O que é aquilo ali? Feijão? Arroz? Eu acho que isso aqui é feijão. Arroz. Nossa, careto. É, é caro? Mundo... É? Imagine. Quanto? É só dois mil e pouco Nossa E a cenoura? Não, mas não sei Olha, gente, a batata Poxa, Tá no balcão, fio? Nossa Não quero nem saber de Se eu tiver um coelho, eu vou ter que comprar cenoura, gente Ele vai ter que comer, vai ter que comer Esse negócio aqui, esses trigo Nossa, batata do tamanho daquele carro lá Um pa uma batata, um pacote Esse Gente, você deve ganhar um bilhão né? Compra dois pacotes de cenoura, dois, dá pra comprar dois ou né, dois? Não, não dá pra comprar nada de cenoura Não, de milho Milho, eu vou comprar duas, eu acho, que dá Duas de milho e uma de... Nossa Dá pra comprar mais Mais mil Três de milho? Não é quinhentos milho? O quê? Acho que mais um pacote. Eu acho que já enche meu dinheiro. Tem que caçar tudo em meio, viu? Não, ainda falta mais um pacote. Eu acho que vai. Acho que isso é mais um pacote não é faz nada. <risos> isso não. Uhum. Isso é, é, é, Você tem que pagar isso aí, moedas, Mil moedas, é, 1.250. Ah, então pega isso aqui. Hum? Você quer comprar? Lindo, comprei 50 ele... comprados. Sério? Sério. Vê se ele deixa piado. Não, não deixa piado. Ele não dá nenhuma. Nossa, carinho. Ainda bem o carrinho é grande, né? Ele nem ajuda, né? Esse cabelo daí fica só olhando. Não, esse cara faz o tutorial e eu não entendo nada. Que nem ajuda. Pô. Uhum. Nem me ensina como dirigir o negócio. Aqui, ó. Uhul, olha Aqui, ó Eu acho que já já eu vou comprar mais milho Ai, ai Eu pedi no milho Será que dá pra inexar um monte? Tem mais dois ali Ah não, tem mais um Pega mais hum. um não dá. não dá Tá vendo? Não, não dá, pra é que some depois que você sai da loja, quer ver? uma batata, não, peraí, batata Quer ver? E se eu deixar meu carrinho mais perto? Não dá não Deve dar Aqui, pronto, meu carrinho já tá perto o suficiente, vamos colocar a batata O cara vai te prender, isso aí não pode fazer Não, peraí que eu cliquei Hum? Eu cliquei em Aff, eu hein? Ah, ele pegou uma batata lá mesmo Não consegui pegar a batata Olha tá lá em cima do carrinho lá Oxa. É bug, é? Não sei, não tô vendo nada é, Tem um branco lá dentro Olha, gente que é meio ah lá, não tem um branco lá dentro Que que é esse branco? Que? Esse? É esse? É. é arroz Não, é arroz não É que negócio lá, primeiro? é trigo Trigo? O primeiro lá, que é baratinho? Sim, parece um É Imagina eu, Vai, eu pan plantar Planta, oi? Planta, gente, o que, que é isso? Fez. Fezes Fezes Fezes Fezes É isso, sessenta. Uhum. mais espaço. Ah, é verdade. Você planta uma aí aumenta. Vai lá vender, planta um milho. Uhul. Depois você aumenta toda a proteção Uhul. Olá vizinho Já tem outro vizinho aqui comigo Gente, sabe quem tá com minha Deixa eu colocar aqui Você coloca tudo na, na casa do vizinho Não, gente O vizinho tá me devendo Não sei o que, mas ele tá me devendo O trator dela deixa O que, que foi? que que foi? tem que deixar assim, ó, um do lado do outro assim, para ficar mais fácil para chegar, para pegar não tu fica aqui viu <risos> oh meu deus olha o Povo Povinho. olha uh... Aria terra Aria, que que é isso? É lá, fazer buraco não, isso aqui é para fazer onda Preparar a terra. Então, fazer buraco. Ah, por que tem que fazer buraco, pai? Pra colocar semente. Ó. Ah. Coloscença, colacença. Daniel, o que falou isso? Eu sou, eu sou fazendeiro também. Hum? <risos> Gente, sou lindo. Ah, é, você já tá aprendendo a andar nesse carrinho, né? Aí, ó. Não, mas esse. Mas esse aqui não tem aqueles problemas lá, aqueles bugs daí, aquele dali, ó. Uhum. Mas eu era barbeira do caramba, viu? Gente, vocês não queriam nem ver. Porque se eu bater, Gente, se eu andar, eu só bati ali, A coisa, a cabeça, eu ia falar cabeça. Pai, da onde eu tiro essas coisas, babalá? Ó, o vizinho, olha! Le... Outro vizinho, corre. <risos> Terrendo verde. Ele tá querendo pegar seu negócio. Tá não. Ah, eu pensei que era Deus seu Colo viu? Gente, isso aqui pra Deixa deixar liso a terra Isso sim Deixa é pra a parar fofa. a terra Pai, o que eu falei? Deixar lisa Ah, tem que faz O problema que eu tô fazendo O problema é o bom que eu tô fazendo, né? Gente, eu tenho um ódio que não vai atre... aqui, ó. Peraí, gente, deixa eu vir aqui, ó, dar a volta. Gente, que eu não vou ficar dando ré, não. Aqui, ó. Olha, pai. Ei, tá invadindo meu território. Olha, pai. Que satisfatório.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 tem que tirar o caminhão, né? Ai, como, nesse vez, preguiçoso. Pega o grandão lá e ele. Pera. pera, que eu vou fazer uma coisa. Aqui. Eu vou fazer um buguinho, buguinho, buguinho. Uhuru. Pega o grandão. Foi. Viu? Eu sou inteligente. Gente, eu sou inteligente. Gente, aí, deixa eu clicar aqui. Em X. Vem aqui e anexar isso aqui. Anexar, olha! Aqui, ó. É anexar mesmo. Aqui, ó. Por favor, só não. Só não fica de noite. Que eu odeio plantar coisa de noite. Uh, ai, peraí. Tem que ser em sequência, que senão eu me perco. Isso, vai vazando com o seu trator. Tretor. Trator. Sai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O cara pensando que vai colher mais coisa. Passou ali em cima das minhas plantações, pai. O cara passou em cima das minhas plantações, mas não pegou. Hahaha. põe o código sem um. sem um aqui, pra ver. Pera. Tenta o código. Gente, vamos tentar esse código aqui. Sem esse um aqui. K, tweet K, tweet Não, tá errado O Você é um Peraí, gente Não, tiro um Twitter Ah, não entendi Tá, gente, esvaziou aqui, ó eu venho aqui, ó. Pega aqui. Cadê meu carrinho? O pai, eu falei, Oxi, ca... o meu carrinho. Por que tanto tá vazio aí? Eu percebi a cor. Ali, ó, pai. Ó, o carrinho da careira. Engraçado. Cadê o negócio? O quê? Deixa eu pegar aqui. E colocar aqui no negocinho. Olha, gente, moto que eu ando é a melhor coisa do mundo. Aí ah, ah, então vai sobre a coisa. Milho. Pantar. Pantar. Aqui, vê. Vê, filho. Aqui, vê. Vamos. Pronto. Agora vamos pegar o tratãozão. Tatuzão. Tá começando a florir, tudo, tá na hora da gente colher, vamos, falta aquele aqui, aqui. Não tá crescido completamente, ali tá, creio que aqui tá. Olha, gente Que lindo Ué? Povo, vou trazer mais vídeo de corredor Porque eu tô viciada em corredor Não muito mesmo de corredor, Mas não sei Gente, eu não faço a mínima ideia o que, que eu tô falando agora, mas não sei. Uhum. Aqui, ó. Plantei tudo. Plantei, ó. Plantou tudo já. Cadê? Cadê o caminhão? O caminhão tá cheio de coisa. Cheio de compra. Prima. Como a garagem uhum. tá vazia coleção essa. É Ai meu Deus, esse negócio. Ei. Ah não! Foi. Ah, não vou todo não. não. Ah tá. ah, tá. Pensei que tinha sumido. Pensei que tinha sumido. só. tenho assim, todo o meu dinheiro nisso, né, Vou lá pregar a meu trator. Ele deixa tudo perto. Tchau. Você coloca tudo é. no terreno do culto dos caras, no meio da rua. Você vai levar a multa. O que, que tem? Tá bom, não é esse não, Julia. Ah, falta colher esse aí. Ah, se Não nasceu ainda? Caminhão frouxo do caramba. Ah. Você colheu não? Ah, colheu, não. Colheu? Retirando. Ah, falta mais pra colher. Não é isso, é né? por causa que eu tenho que puxar mais pra cá e o caminhão tá voando. dossa o espaço desse todo aí sem é deixar no meio da rua claro ai assim mais fácil né quem tem que apertar aí pa r, r? Ah, o outro é para outra carga. Ó, oh, coloca aí. Tudo onde oh, negócio tá falando. É. Vamos vender. É. Gente, depois eu falo que a minha amiga, a Camila, é aquela lá do. Boa vez, deu aí, não gosta de vender ali. Mesmo porque eu já vou de jogar muito tempo Porque eu só fico assistindo Mas então pessoal Foi esse o vídeo, espero que vocês gostado, gente gostado Gente, me segue no Roblox É do meu grupo Roblox Beijo gente Juven... Peraí, dá pra lançar Beijo gente, virtual, a virtual à Falou